Loucura do espaço, versão brasileira, Herbert Richard. Esta é minha última invenção, um ímã espacial. Ímã espacial? Yeah. Se houver alguma coisa no espaço feita de metal, meu ímã puxará e eu poderei examiná-la detalhadamente. Oh, professor, que bom, vamos tentar, vamos tentar, vamos. Afastem-se, vou ligar com força total. Hein? Já está funcionando, professor. Ya! Yeah. Está! Ah. Puxa, parece que atraiu alguma coisa, professor. Desligue a máquina e deixe cair. Peguei, professor. Pompai! Você está bem, pompai? Está parecendo uma fivela de centro e uma arma espacial. Ya! Yeah. Mas o que é isso aí? Que história foi essa de tirar as minhas coisas e enterrar o grandalhão? Nós pegamos os objetos dele! Eu espero que não tenhamos estragado sua motoca espacial, meu jovem! Aqui estão sua arma e a fivela do cinto. Hein? Que tipo de brincadeira vocês terrados estão querendo fazer? Hein, Papai, ah. procure distraí-lo, por favor! Hein? Ah, vem te brincar com ele! Oh, minha nossa! Como é que se briga com um garoto espacial? Oh, já sei! Ah, tirei o pau no gato! Do, do. Mais um então, gato! Então, licença de atirar o pau no gato, achou careta? Uh. Não importa de que planeta eles sejam. Oh, pai, o que aconteceu? Você está bem? Eu preciso tirar uma foto para o um jornal científico. Quero facial. Caroto! Oh! Ah! Olivia, pega esse brinquedo aí. Agora você vai aprender a lição que você merece, viu? Olha aqui, meu chorão. Você pode ficar morando em nosso planeta, mas se você se comportar muito bem. <risos> Papai! Cuidado, papai! Socorro! Socorro! Salve-me, papai! Salve-me! Salve-me! Minha santa é do fridge. Ligue se ímã, professor! Sim. O está querendo fazer um de novo. Vamos dar um nulo nele para valer. Vamos! Muito bem, rapazes. O último dos ovos podres. Vocês podem visitar a gente assim que aprenderem boas maneiras, o verão. Com a força do braço, os mandei para o espaço, sou o marinheiro, pop.